E aí, Clanchildão aqui. Estamos voltando com a Axion Verde 2. Estamos fazendo a gameplay completa. E hoje a gente vai fazer a última área e o final do jogo. Vamos lá? Muito bem. Isso aqui já é a última área do jogo. a gente conseguir abrir o mapa. A gente tem que chegar ali onde está piscando. Finalmente, vamos resgatar a nossa filha. Uma coisa. A coisa não é boa. Tem aqui um negócio para ser hackeado. O nosso hack não está no máximo para abrir essa porta. Vamos ver se a gente tem. Não, não temos nenhum ponto. <risos> não temos nenhum ponto de das jarras do Apocalipse. Essa área ela é escura. É uma grande dificuldade navegar por ela. Então Mas não é nada preocupante. Não tem grandes inimigos. Desde sempre. Um HP um pouco maior. Nossa. Esqueci completamente das asinhas. O upgrade que a gente vai pegar hoje tem essas grades. É tipo um. um negócio que transforma a gente numa poeira. E se transformando nessa poeira a gente pode ir pra qualquer.. que lugar é esse? ontem tem um curto de água aí, acabei pulando. Mas você consegue ir pra qualquer direção com essa poeira, inclusive atravessar essas grades. de coisa, o merengue. Primeiro save. Esse bicho faz um barulho horrível. Que a gente tem uma recarga de Atriz de energia. Sempre bom manter tem uma página, não tem nada. Vamos passeando. Dá para ter uma noção onde a gente tá através do mapa, né? Olhar o mapa. Pra ter uma neve noção. Os bichos na sua maioria. Nossa, achei que era uma pedra. Olha só que interessante, aqui, tem um negócio de hackear, mas é nível 4 e a gente não se, <risos> a gente nem sequer tem o um nível 2, e aquele item ali é, faz com que áreas como essa fiquem claras, como o dia. Vamos indo. Aqui a gente encontra os ovos que são Save do action Verge 1. E aí, aqui é onde curávamos nossos feridos também. Podíamos fazer cópias dos soldados. Parece que uma bomba explodiu tudo aqui. Após a guerra, Lamassu ordenou que destruísse essas coisas. Era muito perigoso ou algo assim. Lama Ó, aqui sim, então, bike é um baita meio complicado. A gente conhece esse aqui, lá do Axion Virgin. Mas naves. Baita HP gigante. Por sorte tem muitos saves, muitos saves. tem alguma coisa... Lu... Gishro... Quando o Boomerang está no ar, apertar o botão de ataque faz lançar um raio que causa dano adicional. Legal! A gente abre um corta caminho, que é a coisa fundamental de fazer. Vamos dar uma exploradinha antes... Senão o vídeo vai ficar curto demais e aí fica fora do nosso padrão, né? A gente já tá lendo que é fora do nosso padrão completamente. Ler diálogo, que absurdo. Vou fingir que não tá nada acontecendo. Ah, eu já sei o que tem que ser feito aqui. uma bateria, não dá nada não Já pega uma A gente vai virar robozinho que tem uns, uns bugs Que provavelmente indica portal Eu acho Vou tentar atrair a ruptura A gente tá aqui também na área final da ruptura, né? O legal dessa área aqui é que ela é a que liga todo o resto, então se você explorar ela com carinho, você vai conseguir conectar tudo. Qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte. Tem vários frascos do Apocalipse perdidos por aqui, então você consegue ficar mais forte então Meio que a gente se complicou, então a gente vai voltar... vai sair dessa fissura Perdiu só para ilustrar mesmo Bom bom é lá Tá fechado por cima, assim, então o caminho só pode ser para baixo. De volta aqui para essa área. Damos alguma ideia do que isso faz? Ó, oh, eu me lembro disso. Foi aqui que me tornei o que sou agora, uma alma. Por que alguém faria isso com você, é desumano? Quanto mais jovem, mais adaptável somente é. Eles achavam que eu poderia fazer todas as coisas que o adulto não poderia. O que houve? Oh, funcionou? A guerra terminou antes que eu fosse necessário Então eles diziam que eu era muito perigoso Para ficar livre Olha que bom Fizeram um experimento com a criança e depois ah, Deixa isso quieto Ó. Essas coisas foram feitas pelos deuses bom. A gente se aproxima final olha que legal a animação muito bem o fundo é bem psicodélico dessa é paralelo Mas vai ter só um diálogo, não tem inimigo, não adianta explorar, não tem item, não tem nada aqui. É, é direto pro ao ponto. Hidra, pode me ouvir? Ramond, sim, Esse terminal não tem as limitações de um ans Ansible, então poderemos conversar livremente. Eu lamento ter atraído você aqui, mas você tem que acreditar que eu não tive outra escolha. Sem furar Samara, está aí? Quero falar com ela, sabe? Claro, só um minuto. Mãe, você está aí? Samara, é você mesmo, não é? Quem sou eu? Ouça, eu estou aqui com Ramond e muitas outras pessoas. É incrível! Meu amor, onde você está? Estão te tratando bem? Mãe, eu não sou uma refém aqui. Mas esse lugar será apagado da existência se você não fizer o que Ramon está pedindo. Tem alguma saída? Não, mamãe. Estamos em outro lugar como você está. E não tem saída. Aonde quero falar com você? Espera um pouco. Indra, isso é importante. Alguns séculos atrás, os Lamaçu reprogramaram uma tecnologia de fluxo superior para combater os Udug. Evidentemente funcionou, mas causou uma falha em vários sistemas importantes. Agora estamos à beira do colapso. Eu, Samara, e eventualmente todos que estão vivos hoje serão varridos da existência. Eu posso reverter isso, mas preciso que você hackee este terminal e me dê o controle total que você mesmo não faz isso. Nós estamos em um tipo de centro de detenção, eu tive que recorrer a alguns métodos muito complicados para simplesmente falar com você. Bom. Vamos hackear aqui. Precisa só o hack nível 1, provavelmente você tem que ter. Está feito. Eu não vejo nenhuma mudança Espere! Ah, isso, você conseguiu Alguma coisa foi fácil para variar Vou chamar sua filha, espere Mãe, estamos sendo evacuados para um lugar seguro Mas vai demorar um pouco Evacuados para onde? A Amonde mostrou algumas coisas que você fez Desde que eu fui embora Quero que você pare de se culpar pelo que aconteceu comigo eu Vou ficar bem porque minha mãe é uma heroína Isso não responde a minha pergunta Não há tempo Mas nos veremos de novo eventualmente, eu sei Samara me desculpe, é a onde de novo, Samara teve que ir, mas eles me deixaram ficar mais um pouco, para garantir que as coisas vão funcionar como devem, tudo bem, quando você sair vou desativar o portal que você usou para atravessar, é um risco muito grande que alguém possa desfazer o que você fez, estou tentando colocar o Ansible em 4410 de volta online para que possamos continuar nos comunicando. Muita coisa para dirigir, diger eu acho que preciso ficar um pouco sozinho. Eu entendo, se cuide, Hydra. Vamos lá. Vai, vamos Indra, vamos. É só isso. Toda essa área para ver a conclusão da história. Conclusão, né? Mais ou menos a conclusão da história. Vou voltar pro ovo, vou voltar para aquele aquele lugar que a gente estava anteriormente. Aqui, se eu não me engano, a gente estava dentro de uma máquina. Aqui ah, só tem uma folhinha. Legal para conhecer um pouco mais a história dessas folhas. Algumas carregam aí informação valiosa, mas a maioria é. sua é história. Mais uma garrafinha do Apocalipse, a gente vai precisar de.. O que mais? se quiser acender a luz. Ah, aqui é difícil. Aqui é complicado. Se essas bolinhas tocarem na gente, só tocar. A gente perde a capacidade de ataque. Vamos usar um negócio desse. Porque já tem um outro trem aqui. Vou voltar com essa forma que a gente dá mais dano. Nossa! Bom. Aqui tem mais um save Vamos dar uma olhada ali Para ver se tem mais alguma coisa Não Estamos indo bem Agora Basicamente pro final Já tem mais uma máquina Para conversar com ela aqui Aqui é só vários quarto caminhos para navegar entre os trens. Que beleza um portal bem aqui, mas a gente não vai usar ele não. Portadora sou eu, Eu ainda não localizei a Machilama. Todavia, eu me sinto obrigado a confiar em você. Se o é perdida está a câmera direita. É a única de sua espécie que não foi selada pelo fluxo superior. Se você conseguir entrar, ela vai ajudar a derrotar a Mashi Lama. Ainda tem grades. também tem grátis que tem grátis <risos> grátis para tudo que é lá ó vamos salvar aqui tem sempre que salvar quando entra nós um pouco tarde para falar isso, mas tem sempre que salvar quando entra na fratura. <risos> deixa os bichos, deixa os bichos. Sincronizar. <risos> Sincronizar para pegar um potinho ali do Apocalipse. Você não vai ver oh. É muito dano. Deu certo! Se eu não me engano esses trem explode Vamos ter uma certa distância deles A gente tomou um pequeno dano Que abre mais um. Meu Deus, o tamanho do bicho. O HP equivalente, tá? o tamanhão. <risos> Bom, só temos que atravessar aqui a parte da rede. barulho não é bom. As cabeças de leão na parede. Aqui tem tipo um chefe, totalmente opcional. Provavelmente tem algum segredo ali. Nenhum, nenhum espaço é criado foi criado nesse jogo em vão já sabido demais Fingir que não tem esse bicho, tá? <risos> Vou viver a vida bem longe disso. Que já é a saída. Olha que maravilha onde a gente está? Podemos evoluir a infecção para o último nível. Nosso nosso nível de hack. Está Tá tudo trancado. indicador de portal. O portal não está bem aqui, mas tudo bem. Vamos atrás. Se tiver um vem. Aí. tem que ficar alternando as realidades, né? Se alternar, com certeza vai ter alguma coisa. Mais um portal. Nossa. Que beleza, hein? Que bagulho esquisito. Finalmente posso nos libertar de nossos laços primordiais. Agora vamos encontrar o portal para Ansur. É isso aí que a gente tem que derrotar. É o último chefe. Olhando. fala deve ser legal, né? Mas não. Não é legal. Aqui é o último. <risos> aqui é o último. <risos> Tilhar. Permite que você vire. Eu sou o Tilhar. Comigo você se torna uma nuvem capaz de atravessar rachaduras e grades. Eu vi grades em todo lugar desde que cheguei aqui. É tipo o tema desse lugar. De fato, essas barreiras são uma maneira que os portadores criaram para finalmente prender e exterminar o Udug. Agora é bem legal. A gente vira essa nuvem. Ó. Você precisa impedir ele. Eu vi dentro de sua mente. Se ela destruir Ansur, tudo estará acabado. Eu não verei Samara. Ela não está respirando. Parecia que ela voltou a ser Indra novamente. E agora? Ela está morta? Então o que isso nos torna? Aquela coisa grande e vermelha deve ser a Siuna, um corpo vazio esperando alguma arma tomá-lo. E aquele lugar em Ansur deve, ser uma, deve ter mais delas. Você acha que a Machilama quer mesmo destruir o mundo? Não sei se ela sabe que isso que vai acontecer, mas também não quero descobrir se ela está certa. Bom, eu acabei nem mostrando. A gente vira uma nuvem e consome o nosso trem ali. A gente faz isso, ó. Portadora do Grande Prêmio, eu li mais ou menos. Eu vi, ela disse que está procurando o portal para Ansur. Sim, ela quer encontrar o que resta de reserva de Siuna. então ela destruirá nosso mundo de origem com a legião de armas. Acho que você precisa explicar o significado disso um pouco melhor. Da mesma maneira que destruir o universo significaria a destruição de todos os planetas neles contidos, destruir Ansur significa a destruição de todos os universos dentro dele. E que tipo de loucura faz ela pensar que isso é uma boa ideia? Ela acredita que, de alguma forma, esse universo pode sobreviver independente, independente do que aconteça com a origem. Então é fundamental que você a impeça. No portal que leva a reserva de ciúna há uma bomba de ruptura. Na época de guerra, você só precisa ativá-la. Onde ela está? No setor 4318. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá bom, tá bom. Chega! Chega de informações! Aí tinha isso aqui né? Olha que maravilha! Ó. Acabou a dor de cabeça Isso aqui foi bem no começo do jogo a Primeira vez que a gente Quando a gente morreu... É, acho que foi quando morreu. Bom, a gente tem que ir para aquele ponto no mapa. Poderíamos explorar, mas aí vai ficar um vídeo de uma hora. Ninguém merece. Módulo de Saúde, aumentamos nossa vida Toda essa área que a gente nem tinha explorado Mas poderia ter explorado muito antes de pegar Esse último poder Não entre, é per perfeito O foi ligado. Ramon, de você está aí? Sim, graças a você conseguimos contornar os limites de caracteres desse terminal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É muita informação. Aqui tá muito escuro, né? Bom... Depois a gente volta aí, depois a gente volta aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o um mapa. a gente voltou para esse ponto do mapa, Ele já sabe onde tem que ir, já tem o que precisa, mas está muito escuro, né? Então a gente fez o upgrade do nosso poder hacker. Agora vamos pegar um item muito, muito útil. Vem aqui. Anel ah, da visão, olha que bom. <risos> Agora todas as áreas que são escuras ficam claras como o dia. Que maravilha! Agora fica muito fácil de entender. Hydra há um portal de fluxo superior à frente, ele leva a Ansur. A reserva de Siuna foi colocada lá como uma medida de segurança, mas esse se tornou exatamente o lugar em que a machilama precisa causar a maior destruição. Tem certeza que é um computador? Suas habilidades de tomada de decisão parecem tão ruins quanto os seres humanos. Você será capaz de hackear a bomba com seus nanites. Ajuste o temporizador para um minuto, deve ser bastante para você se afastar. Tá... São. Vocês já vão ver... Tem um save. Se que tem uma sala com um frasco do Apocalipse. Fazer mais algum último upgrade, né? É bem útil. Enquanto um vai fazer nada, né? Sinceramente. Independente de ter conseguido o corpo dela de volta, eu acostumei a, a jogar de drone Tá aí, último chefe A gente tem que encher esse, essa bomba Não tão rápido, Hydra né? Não queremos que você destrua o portal agora, correto? A machilama o portal leva a Ansur, o mundo de origem, assim que obter as ciúmas restantes, nós o destruiremos. No processo de destruir este mundo também. É uma questão de semântica. Eu retornarei à sua forma original. Ele se tornará parte do reino puro de ideias novamente. Os que vivem no mundo atual não mais existirão para testemunhar sua destruição. É, isso é um monte de besteira que eu não vou deixar acontecer. Aí deixa ela, deixa. Ignora completo. Ela dá um belo dano, viu? Sabe que eu não lembrava disso? Não, é? ah. <risos> não dá nem para ser derrotado Pronto Ela desliga? <risos> ah não A gente tem que atrair lá para perto do Atrair ela para mais perto do dos pilares pronto oh, não se eu não me engano ela não consegue desarmar Vou tentar fazer ela chegar aqui perto spama dano nela Tá tudo ligado, o que que falta mesmo? Ah, ela desligou Vai dar ruim isso hein? <risos> Agora ela pegou a gente Basta, você acha que eu não sei o que você está tentando fazer? Eu estava aqui quando esta bomba foi feita Ó. Oh. Hidra, hackei a bomba Não sei como E deu fora daqui, vou mantê-la ocupada saquear a bomba Detona. Deixa ela se matando aí, essas criaturas Que bom usar ah, pegar a lanterna, né? Ainda então você vai conseguir correr depressa. Tudo bem. Agora imagina na escuridão. É difícil. Feito. Agora vamos ver o final. De acordo com o que Lamassu disse, a bomba de ruptura obliterou o portal para a ansur Uri comemorando. Nós sobrevivemos, Damo e Eu. Pelo menos uma versão de mim. A outra Eu morreu para proteger a todos. Eu percebi que não me importava mais em voltar para casa, então prometi a dama que custe que custar encontraria um jeito de ajudá-lo, torná-lo carne e sangue novamente, e eu sabia onde encontrar a tecnologia para isso, mas ironicamente eu explodi o único caminho para chegar lá, então eu ia precisar de ajuda. E aí você veio até a mim, esperando que eu pudesse te ajudar a chegar nesse An Ansur. Como você havia admitido, esse era o objetivo de Amachilama. Tem certeza que se livrou completamente da influência dela? Claro. Lá é onde eles guardavam as tecnologias mais avançadas. Creio que você também vai achar isso muito lucrativo. Mas para chegar lá precisaremos de uma mente padrão. E Ramon, você acha que ele está lá também? Eu não fingir que tenho alguma ideia do paradeiro de Hal. Tentei entrar em contato com ela usando as Anciples, mas eles todos não funcionam mais. Mas sinto que ela, Samara e estão por lá. Muito bem, vai ser um prazer trabalhar com você, Indra. Acho que não posso mais ser chamada de Indra. A verdadeira Indra morreu para nos salvar. Eu sou outra coisa agora. Aí. Estatísticas finais. Tempo total, 4 horas e 1 minuto. Itens 53%. Bom, é isso aí. Tá aí a Axion verde. A gente coletou todos os itens necessários para completá-lo. O restante são upgrades que, sinceramente, não são muito necessários para o jogo, porque com o pouco que a gente coletou a gente já fica tão forte que não tem muito desafio né então é uma algo que falta aí no jogo é isso aí na minha opinião mas é bom não é ruim não mas um é muito melhor assim então pessoal gostou da nossa série deixa seu like se inscreva no canal dê de nos nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvania recomendações esse é um pouco dos três Dá uma olhadinha no nosso Discord, se tiver vontade de conversar a respeito dos, desses jogos que a gente joga, se tiver alguma dúvida mais, mais complexa, deixa um comentário para gente, que a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo aí no, no nosso vídeo. E fica assim, até o próximo vídeo, Finalizade.